Oi, eu sou o Botão e esse é mais um vídeo do canal Botando Excel. E como vocês podem perceber, presença mais do que ilustre aqui o nosso padrinho, Laender Alves, o guru do Excel, do Power BI e do monte de coisa agora, certo? Retornando aqui mais uma vez né, no canal do Botão do Excel, mais uma vez fui convidado e quantas vezes ele convidar a gente vai voltar aqui, né? Pelo menos para aparecer essa cara gorda e barbada aqui mais uma vez, né? Aqui na verdade não tem convite, né? ele é o nosso padrinho, ele foi o cara que introduziu o canal Botando Excel aí na comunidade, então a gente é eternamente grato. A ele e a porta tá aberta, ele pode vir gravar e fazer o que ele quiser aqui, certo, meu querido? Ainda você falou, então tá falado. Então tá bom. Antes daqui esse ano começar a encher o saco, né? E tocar a vinheta, e eu não vou pedir para ninguém se inscrever no canal hoje, vai cagar. É o que, que nós vamos falar no vídeo de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre as novas funções do Excel 2019, né? São as funções de matriz dinâmicas. Tem um monte de gente falando dessas funções aí que não tem. A gente vai falar porque essas funções ainda tá no Excel de alguns, não tá no de outros, e como você pode colocá-las e também conhecer um pouco mais sobre essas funções. Então é isso aí, Luz careca se inscreva no canal do Lánder da Carinha para a gente começar. Então vamos lá, você falou do Excel 2019 porque quem tem hoje tem o, Excel, o mais atualizado disponível é o 2016. Isso aí, isso aí. Beleza, então vamos lá. Essas funções que a gente tá falando aqui da, do Excel novo são as funções que surgiram aí, por enquanto, só para quem tem o um Office Insider instalado. O que, que é o Office Insider? O Office Insider é um canal de atualizações diferentes que a Microsoft dá para quem quer receber algumas atualizações primeiro do que ela é disponibilizada de forma geral. Então para você ter essas funções, você primeiro precisa instalar o Office Insider, tá? Você ter lá os seu office, sua assinatura do office funcionando, regularizada, bonitinha, aí você consegue fazer parte desse canal, eu vou mostrar pra vocês, a gente não vai fazer a demonstração aqui, porque é um processo um pouquinho complicado, tá? mas vocês conseguem ver num artigo aí que nosso amigo Felipe Galberto o MP... ma... literalmente o maior especialista é... de Excel. MVP de Excel também, ele escreveu, eu vou mostrar pra vocês, inclusive, tá lá no, no link da descrição do vídeo aí, em algum lugar, né? Como você percebeu, Para que você tenha acesso às novidades que o Laender vai colocar aqui, tá aí o Excel 2020. 19, não adianta você ficar com aquele craquezinho pirata, meia boca, seu vagabundo, é, daquele Office Windows 2007 que o camarada ainda tem. Então, a primeira coisa que você tem, você tem que parar de ser trouxa e assinar um pacote, né, de, do pacote Office 365, que vamos lá, meu amigo, é 35, 40 pau por mês, você tem seis assinaturas. É, um não litrão não. por cabeça por mês, o cara um paga. Cara, é aí. E aí o cara usa o Excel todo dia, o Word, o PowerPoint, sei lá o que e toca aquela bosta daquele negócio pirata. Então, assim, larga a mão de ser trouxa. Fora o risco que tem dessas coisas craqueadas, né, de ter alguma invasão no computador, levar coisas... Tomara coisa que invada. <risos> Tomara que invada. Então, vamos lá. Eu tô aqui na página do Felipe Galberto, né, o mlf.net.br. Se vocês entrarem lá nesse link que vai estar tá na descrição do vídeo. Ele mostra todo o passo a passo aqui pra você se inscrever no Office Insider, tá? Não é um negócio simples, né? Não é, não é assim, não é complicado. É trabalhoso. Você é vai ter que seguir alguns passos aqui. É importante falar que depois que você se inscrever no Office Insider, pode ser que quando você se inscrever no Office Insider, você não receba essa essas atualizações de imediato, mas depois de um tempo aí você vai começar a receber essas atualizações com novidades que ainda vão surgir nas versões futuras aí do, do Excel ou do Office de maneira geral, tá? Desculpa te interromper, perguntando porque eu também sou vagabundo, né? Eu trabalho, a gente tem canal e eu não tenho essa porra instalada. Para mim que sou um vagabundo e não vou entrar no, no Insider aí pra instalar, quando que isso a princípio vai estar disponível? Tem alguma previsão? É, não tem, não tem uma data específica batido um martelo ainda pra Microsoft, porque O que que acontece? Nesse Office Insider você recebe atualizações que a gente chama de beta, são atualizações que são testadas e posteriormente validadas e só depois de validadas que ela vem nas, nos, nas versões futuras, né? Então, eu não tenho uma data específica, provavelmente ainda esse ano, mas a gente não tem como ainda falar qual data vai ser setembro, outubro, novembro, então. é, sobre essas atualizações. Mas é bom você já ir conhecendo as funções, porque quando você tiver elas disponíveis no seu computador aí, né? Ou você já estiver lá no trabalho, você já consiga entender e usá-las da melhor maneira possível. E a partir do momento que você tem o 365, ele já vai fazer o download quando sair o 2019 e instalar de forma automática, é isso? Isso vai depender da, do nível de configuração que está na, Nossa, então na rede sua, isso. Por quê? Porque cada, cada domínio ele pode configurar como você vai receber essas atualizações, se mensais, se trimestrais, entendeu? Então de, depende do administrador do domínio é, da sua licença, tá? Então, isso aí varia de, de licença para licença. Então, depois dessa introdução, nós <risos> vamos agora. Vamos lá, então para já, Excel. já temos, vamos supor que vocês já fizeram tudo isso aqui. Vou voltar lá para o Excel pra gente começar a falar dessas matrizes, né, Essa, essas belezuras que surgiram aí. Então, antes de a gente começar a falar delas, Botão, eu quero falar que foram algumas funções novas que surgiram, tá? É, dentre essas funções novas tem a função único, sequência, classificar, classificar por, filtro, etc. Tá? O que, que essas funções vêm acrescentar aqui dentro do Excel, tá, para quem está trabalhando com matriz? Primeiro, é que antes de a gente falar dessas funções, a gente tem que entender um pouco de como funcionava o conceito de matriz dentro do Excel e como passou a funcionar agora. Então, antes para a gente fazer uma matriz, a gente tem que pressionar Ctrl Shift Enter, se a galerinha lembra, né, tinha que aparecer aquelas chaves lá e tudo isso delimitava que era uma função matricial. E tem várias aulas aí, inclusive no meu canal, no canal da Karine Lago, tem várias aulas sobre funções matriciais. Então, eu vou mostrar para vocês um pouco de como era criada essas funções matriciais. É, é ainda criado, elas ainda continuam funcionando aqui dentro. Porém, com esse recurso novo, diminuiu um pouco essa necessidade de você utilizar essas Vai funções matriciais. Vai aumentar a sua produtividade. Vai aumentar a é produtividade, exatamente. Então, vamos lá. lá. Vamos supor que eu queira fazer aqui uma lista com o ranking de quem são os meus vendedores é, que mais fizeram vendas aqui usando é, os valores de vendas que está aqui. Uhum. Então, na função matricial antiga, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era selecionar todo o intervalo que iria receber os dados, tá? Então, aqui a gente selecionava todo o intervalo e aí começava a construir a nossa função. Então, aqui vamos supor que eu precisaria primeiro identificar os valores do maior para o menor utilizando esses números de 1 a 9 que já está aqui. Então, eu vou utilizar a função maior, vou selecionar a matriz aqui, ponto e vírgula, e aqui vou selecionar o K, que é a ordem que eu quero. Então, eu estou falando que eu quero esses números do maior até o nono maior número, ok? Fecho parênteses e pressionava Ctrl, Shift, Enter. Isso aqui do jeito antigo. Então, ele vinha aqui e já me classificava... Os valores. E aí depois eu tinha que fazer o que? Eu tinha que identificar a posição desse número dentro dessa lista para retornar o, num, o nome correspondente aqui. Beleza. Então, para identificar a posição, a gente usava a função corresp, né? A gente vem aqui, corresp, aí o primeiro argumento do corresp é o valor procurado, que é esse valor aqui, ou no caso, todos os valores que eu estou procurando, ponto e vírgula, a matriz procurada era esta matriz aqui, ponto e vírgula, e eu tinha aqui, olha, correspondência exata, usar. fecho parênteses, ctrl, shift, enter, e aí ele me dava a posição, ó, falou que o primeiro é o sexto, o segundo é o oitavo assim por diante. Só né? um adendo, né? Para você que está boiando aí, não sabe o que é uma, uma, uma função matricial, não sei se você notou lá ainda, ele não precisou fixar Nada. Se você estivesse construindo a, a função normalmente, você ia fazer a fixação, né? então transformar os intervalos em relativos e absolutos, depois arrastar a forma. A partir da matricial, com o Ctrl Shift Enter que ele deu, isso aí arrasta para baixo de forma automática. Exatamente. É tanto que você primeiro... Na realidade, arrasta assim, você primeiro tem que selecionar o intervalo. Isso, então você determina, definir. ou vamos supor assim, você determina o tamanho do seu intervalo que vai ser retornado. Se você selecionasse o um intervalo menor, ele só ia trazer os resultados até onde você selecionou. A gente consegue ver que é uma matricial pelas chaves aqui. Aqui, ó. beleza. Tá vendo quando a gente pressiona Ctrl Shift Enter apareceu essas chaves aqui, mas ainda assim tinha o processo mecânico do Ctrl, do Ctrl Shift, Shift Enter e de selecionar o um intervalo, tá? É que é, é as duas principais mudanças. E aqui então, para retornar, eu utilizava antes a função índice, falava que eu queria dentro da matriz com os nomes retornar estes elementos aqui nessas posições. Então, quando eu vinha com Ctrl Shift Enter, Bom. eu já tinha aqui toda a minha lista, ok? Beleza. Essa daqui era uma das maneiras que a gente tinha de fazer. Existiam várias, as pessoas podiam fazer isso, saneadas, tinha umas que vinha aqui fazer isso e depois ocultava essas colunas aqui, e eu tinha um resultado. Porém, agora, com essas funções, surgiram algumas outras maneiras de fazer e vai facilitar muito a nossa vida. Primeira coisa, é que a função ma de matriz dinâmica agora, você não precisa mais é, pressionar Ctrl-Shift-Enter. Isso vai ser feito automaticamente. Ele já vai identificar quando a função é matricial ou não, e aí você não precisa mais pressionar Ctrl-Shift-Enter. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, é que você não precisa mais selecionar o intervalo onde vai receber o resultado. Por quê? Porque ele também vai reconhecer quantas células vão ser retornadas, e aí automaticamente ele já vai despejar na aquele intervalo lá. Se depois essa fórmula mudar para mais valores ou menos valores, ele diminui ou aumenta ou expande essa matriz aí conforme o resultado, Bom, beleza? eu entendi perfeitamente porque a gente já fez antes de começar a gravar. Agora você vai ver como que o negócio vai ficar teta. Isso aí. Então vamos lá. Vamos supor que eu quero classificar a mesma coisa. Eu quero trazer esses valores aqui em ordem crescente. Eu poderia simplesmente só digitar uma função aqui chamada classificar, seleciono os valores... Essa é nova. Essa é nova. Então, presta atenção aí, ô fera. Seleciono os valores que eu quero classificar, ponto e vírgula, e aqui eu vou colocar o índice que eu quero classificar em ordem crescente ou decrescente. Aqui, se você não colocar, ele vai pegar do maior para o menor. Eu nem vou colocar nada. Perceba que eu não selecionei nenhum valor é, prévio, um intervalo de células. Estou selecionando somente, somente a célula. E 7 Isso aí. Vou dar um enter e aí o resultado já me deu os valores. Né? Eu falei em ordem decrescente, mas na verdade em ordem crescente aqui. tá? Se você quiser colocar em ordem decrescente, você vai colocar ponto e vírgula. O índice de classificação você não precisa colocar, que é a coluna. E aqui, mais um ponto e vírgula, você coloca ah. a ordem de classificação. E aí sim você coloca menos um fecha parênteses, dá um enter, e aí agora sim ele tá te dando do maior para o menor. Tá vendo? Então ele me deu o maior número, 4.711, o menor número, 1.283. Deixa eu te fazer uma pergunta. Manda. Lá. Se a gente fizesse isso, né, no modo antigo, que era o maior, depois pelo índice, pelo Corresp, a gente tinha um problema que poderia repetir valores na base e aí a gente tinha que fazer algumas gambiarras. Como é que funciona se aí repetir o valor? Por exemplo, você é o primeiro ali, lá, Ender, vendeu 4.711. E se a Alessandra também tivesse vendido 4.711, ele pega? Então, não? ele ele vai te trazer os valores. Vamos fazer aqui, ó. Vamos jogar aqui. Nesse caso que você está falando é o seguinte. Quando eu jogava aqui lá ainda e Alessandra, cadê? De... Lá embaixo. Alessandra. Vamos lá. 4.711. Ele vai repetir o nome aqui. Isso que você está falando. Igual né? o Corresp Exatamente. Fazer... A fórmula você percebe que ele já classificou. Não tem problema. Beleza. O que acontece é que agora eu tenho uma outra função chamada classificar por. Que agora é a função que eu vou usar. Semelhante a essa classificar. Seleciona a matriz aqui agora. Eu quero classificar os nomes e não mais os números. Tá? Beleza. Ponto e vírgula. E aí eu vou selecionar agora qual é a coluna que eu quero classificar, no caso, é esta coluna aqui, uhum. ponto e vírgula em ordem decrescente. Quando você faz isso, você pressiona Enter, perceba que ele já identificou aqui, ó, Laenda e Alessandra, como, como os, os dois primeiros. Ele não ah, vai ter essa repetição. Que legal. A velho. função classificar por já faz essa diferença. Só vai colocar Fantástico. aqui na ordem que eles aparecem, né? Como o Laender aqui aparece primeiro do que a Alessandra, ele colocou na é lista bem. aqui o Laender primeiro do que a Alessandra, mas pelo empate aí que os dois têm, é, não vai ter o um nome repetido com aquela função antiga que a gente fez utilizando o índice correto. Então, isso também já corrige esse problema. Aí, bom que nós não combinamos nada, mas está dando certo. E se eu <risos> quiser automaticamente é, colocar em ordem alfabética igual, usando alguma das duas não? Não. Dessas aqui, não, mas a gente tem uma outra então, função. Se eu abrir um classificar, ah, sim. Então, jogar tudo isso dentro do de um classificar, Boa, Boa. Boa, então eu já tenho esses nomes aqui. Já usei o classificar por para classificar isso aqui. Beleza. Eu posso pegar este mesmo resultado aqui, vou só colocar aqui e jogar um classificar aqui por Esse. fora dele. Exatamente, classificar, e aí vem o um classificar por. Se eu der um enter, aí você vai ter os nomes agora em ordem alfabética. Então note, puta fudido, né? Note que além de respeitar, ele, ele pega também o a ordem alfabética, né? Isso, ou classificar, se você usar a função classificar separadamente, ele pode pega ou a ordem numérica, se você estiver usando a coluna de número, ou se você estiver usando uma coluna de texto, ele vai pegar a ordem alfabética dos valores que você está classificando. Então, ele vai te dar os valores classificados, tanto em ordem alfabética quanto em ordem numérica. Animal. Beleza? Beleza. Show de bola. Vamos lá. Então, além disso, a gente falou que tem outras funções aí. Por exemplo, outra função que tem uma função chamada sequência, tá? Essa função, ela é bem simples. Acho que eu vou ter que jogar ali daí. Ou então, ok, se joga a gente pra não, lá. Não, pode, eu passo pra cá. Vamos lá. Ah, você vai aqui? Vou. Então, vamos lá. Beleza. A função sequência ela é uma função que serve pra gerar uma sequência numérica. Muitas vezes a gente queria gerar sequências numéricas, a gente usava aquele chavezinha, né, e colocasse igual, chave de matriz, colocaria lá 1, um, é, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 3, ponto e vírgula 4, ponto e vírgula 5, fechava parênteses, Ctrl Shift Enter para ser matricial, né, que eu tinha colocado a chave correta ali, e aí ele vem, eu fechei parênteses, na realidade era chave, e ele me dá a sequência de 1 um a 5, tá? Só que aqui eu tinha que selecionar as células e tinha que fazer essa matriz toda sequencial. Tinha gente que usava a função LIN com é, o número de uma seleção toda e me dava lá os valores com essas funções. É, que não eram matriciais, mas que auxiliava a gente a gerar essa sequência numérica. Agora, eu posso simplesmente fazer assim ó, sequência, coloco quantos valores que eu quero, dou um Enter e ele já me dá a sequência numérica de 1 a 5. Se eu tiver, por exemplo, o número 10 aqui ó, e modificar esta fórmula aqui colocando o 10, que está entre um parênteses, ele vai me dar uma sequência de 1 a 10. Olha que animal, ele já... Ele já despejou se... tudo. Entendeu ele para tá baixo. tá vendo? Vou colocar aqui, ó 3. E ele vai me dar só de 1 a 3. E ah. eu não preciso ficar selecionando os valores, entendeu? Agora, eu vou perguntar uma que lógico, essa aí a gente meio que já tinha combinado que é da cagada. Vamos lá. Vamos supor, ali você está com três camaradas, certo? Uh -huh. E você teria um cara ali embaixo que estaria travando a explosão automática dessa célula. Boa, O que, que ia acontecer? Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui, vou colocar aqui, ó botão tem um cara, vê se você vê o botão aqui. Até com 3 tá funcionando, porque não tá precisando mais que isso, né? Beleza. Só que vamos supor que eu venho aqui e coloco 8. Aí ele vai precisar despejar isso aqui e vai passar por cima do botão. Que Quando isso. acontecer isso, ele vai dar um erro. Ah tá lá. vendo Apareceu que eu vou aumentar um pouquinho, e é um erro novo que não tinha nas versões anteriores que chama despejar. Isso significa que não foi possível despejar o resultado na quantidade de células que ele precisava. Se você clicar nessa célula que está com erro, você vai ver o espaço que ele precisa, tá vendo aqui pontilhado? Você vê o espaço aqui, ó. Eu precisava desse espaço para despejar o as oito células aqui. Ou seja, se você vier aqui e apagar o botão, aí automaticamente ele já despeja a fórmula sem nenhum problema. Esse é automático. Ele tá dando risada. <risos> fica pensando nas coisinhas do botão. É, já fica pensando na frente. botão é um babaca. <risos> Beleza. Animal então, né? Então vai anotando aí, meu amigo. O vídeo, lógico, vai ficar longo, né? Mas se você é. quiser aprender, né? Não inclusive, tem inclusive tem umas aulas um pouco mais detalhadas lá no canal da Karine Lago sobre essas funções. Recomendo que vocês deem uma olhadinha lá no canal dela. Ela fala sobre... Ela tem uma aula pra Cada função nova dessas, se você quiser conhecer elas mais detalhes, depois a gente recomenda você assistir lá Carine no canal Lago, da Karine. Né? Carine Lago. Carine! Exatamente. Carine! Carine! É putíssimo se trocar o A pelo. É, Lago. não é Carina, tá? E não é Carine com C também, é com K. Exato. Vamos... Um beijo pra Carine. <risos> Vamos lá. Vamos falar então de outra função, botão? Tem a Faca função filtro. A função filtro é o seguinte: essa função nova também ela permite que a gente faça um filtro de dados utilizando uma matriz sem a necessidade de usar o Ctrl Shift Enter do mesmo jeito. Então, por exemplo, eu quero trazer aqui uma lista dos meus clientes, letra A. Eu tenho um o nome dos clientes aqui e tenho esta é, sequência numérica. Poderia é. ser uma sequência é, de letras, mas poderia ser numérica, valor de venda, ver, por exemplo, os clientes que venderam ou, ou que compraram acima de 100 mil. É, sei se lá cliente de banco, né? Isso, eu tenho ali não? o cara ah. que gasta pra caralho, Isso. seguimento fudido e tem o estudante o cartãozinho free. <risos> certo, Davião? É. Eu vou colocar aqui a função filtro, que é uma função nova também, tá? É, inclusive, essa função, ela tem muita semelhança com a função filter do DAX lá no Power BI. Tá? É Muito ideia do que mais. Né, mas, mas pro o pessoal que usa o Power BI, alguns daqueles conceitos de fórmulas que a gente já tem no DAX lá dentro do Power BI ou dentro do Power Pivot aqui no Excel também, agora eles estão vindo aqui para as funções nativas do Excel. Então, a semelhança de funcionamento é muito parecida. Beleza. Então, aqui eu vou selecionar a matriz que eu quero. Eu quero retornar o nome dos clientes. Ponto e vírgula. E aqui no incluir, né? Esse nome não é muito inteligente na minha opinião, mas aqui no incluir, é. eu vou fazer ah, os é valores diferente. que eu quero incluir. É, assim, o que é o incluir? Vai ser uma lógica que eu vou considerar, considerar para deixar os valores. Por isso que ele chama incluir, mas não achando tradução muito legal, mas vamos lá. Eu vou pegar o seguinte, eu quero que quando nessa coluna foi igual a letra A, né, que é o valor que tá ali, inclusive, essa planilha foi cedida gentilmente aí pela Karine Lago. Então, eu tô usando a planilha dela, vou dar um Enter aqui, ó, sem Ctrl Shift Enter, ó, mão esquerda levantada Nada aqui. Olha, eu, eu dou um Enter, né? vocês conseguem ver que aqui só apareceu Animal, os clientes é. da letra A, sem espaço em branco, né, quando a gente usava aqueles índices, corresp lá, apareceu os espaço em branco, tinha que fazer um gambiarro, um malabarismo pra conseguir remover esses valores aí. E o legal é a mesma coisa do despejar, se tiver um outro cliente aqui que virar, ó, eu peguei esse cliente aqui, o André, ele... ó, ele cresce lá aqui legal. a minha fórmula, tá? E se eu quiser que esses valores fiquem em ordem crescente, como é que a gente faz, botão? Tá com classificar com um classificar aí. aqui, vem aqui no finalzinho, fecha o parênteses e aí dá um enter, olha lá, eu botei os clientes em ordem alfabética Fantástico, alfabete, né? Sem nenhum problema. Ou seja, são coisas que você conseguia fazer antes, só que agora você consegue fazer muito mais rápido, dinâmico, assim, É, o, o, legal, o legal que eu costumo dizer que a Microsoft, ela traz para essas ferramentas dela, é que ela vai melhorando a vida nossa, né? Então então assim, era impossível fazer no Excel essas coisas antes? Não, não era, já era possível fazer. A ferramenta é poderosa, ela é maravilhosa, dá pra gente fazer um monte de coisa. Só que a dor que a gente tinha pra fazer isso era muito maior. A gente tinha que fazer um passo a passo, conhecer mais essas funções que a gente é, muitas vezes não conhecia. Função matricial, tem um monte de gente que é, usa o Excel aí desde 2000 e carochinha e não sabe nem o que é função matricial. É tá? Então assim, com essas funções novas vai ficando mais fácil a gente trazer isso. Vai, vai tornando com que aquele usuário mais leigo também consiga fazer coisas de maneira mais fácil. É como antigamente fazer um gráfico de cascata no Excel, não era possível. A Microsoft foi lá e inseriu um gráfico de cascata prontinho só pra você selecionar E jogar os valores, o Pareto é a mesma Meu, coisa então assim, É, eu costumo dizer que o Excel vai ficando tão fácil Que daqui a pouco nem vai ter necessidade de a gente ficar dando aula aqui de Excel <risos> Nós não combinamos isso também, mas que se foda Tem algum gráfico novo? Ou não, não, não, ainda não, não tem o, o, o, Vamos lá, o Microsoft, vocês poderiam colocar o gráfico de velocímetro nativo, né? Porque é uma puta da gambiarra pra fazer essa porra Beleza. Inclusive, eu não sei se eu podia falar isso, mas qualquer coisa então, eu vou ver e você corta isso. aí, corta essa porra aí. Beleza, Zerati? Que é jeitinho, né? <risos> se não o processo nós vamos tacar no seu cu. <risos> Vamos lá. Mas, beleza. Mais alguma coisa? Não, não. Tranquilo. Então, beleza. Então, assim, é, tem alguns outros exemplos que a gente poderia utilizar. Por exemplo, é, vamos supor que eu quero contar aqui também, na planilha gentilmente cedida pela nossa querida Karine Lago com K e com E no final. Quero gerar aqui a lista de vendedores, tá? E quero saber quantos vendedores tem. Então, a gente viu que a gente pode usar a função único pra gerar uma lista única de valores. Então, a gente viu? Na realidade, a gente não viu, né? Eu não falei do único. Eu achei não. que... Não! Tô adiantando, eu não, não falei. É verdade. Da então, volta lá. É, vamos lá. Então, agora vamos falar da função único, tá? Essa função ela permite que a gente gere uma lista de valores únicos. Tem uma função que dava pra fazer isso de contar valores únicos, né? Você ia lá utilizava uma função matricial com 1 dividido pelo soma C, eu não sei se você já viu esse cálculo não. famoso na internet aí, mas é possível você fazer uma contagem. Porém, para gerar a lista de valores únicos, a gente vai utilizar agora uma função nova chamada Único, olha como é que ficou fácil. Eu venho aqui, escrevo Único selecionar a matriz que eu quero, olha vou selecionar aqui a lista de vendedores né? vou até o final aqui, ó. vou dar um Enter e olha o que, que aconteceu, ele me deu uma lista de vendedores únicos sem eu precisar é, me preocupar com repetições aqui dentro ele me dessa lista Olha se aparecer um vai. novo aqui ó, vamos substituir esse aqui por João Botão a hora que eu colocar o João Botão aqui o que que vai acontecer aqui vai não ele não vai despejar ele vai aparecer ah, aqui ó tá vendo Coisa João é Botão novo. exatamente ou seja remover duplicatas é para o remover duplicatas continua existindo é fixo né se Só aparecer agora um novo você tem a versão agora aí. com a versão fórmula você consegue fazer isso de forma automática né aparecer um novo ele já vai gerando para você ali deixa eu fazer uma pergunta vai ali na sua base bota o um espaço depois o João Cavalcante. João Cavalcante. É, aqui. Não um espaço. Aí vai ter dois, né? Vai São dois, dois nomes isso. diferentes. Então, ele pega normalmente. Isso. Exatamente. É a mesma coisa. O que você poderia fazer. É utilizar aqui dentro ó, um arrumar. O que, que eu arrumar faz, botão? Tira os espaços em branco. Tira os espaços Antes em branco. na hora depois. que você dá um enter, olha lá. E o João Cavalcante sumiu. Sensacional. Então, você usa o arrumar para arrumar os nomes, tirar os espaços desnecessários e aí ele gera a lista, tá? Animal. Do mesmo jeito. Vamos lá. Com essa lista gerada aqui, o que, que eu vou fazer? Eu quero contar com os vendedores. continua funcionando do mesmo jeito. É a função conte ponto valores, né? Eu posso usar o conte ponto valores. Só que aí nós temos uma questão, João. O que, que acontece? Antes eu vou ter que selecionar os valores que eu quero contar. Beleza. Só que esses valores, você concorda comigo que eles podem aumentar diminuir o espaço, se eu é. seleciono só até aqui, ó, fudeu. Aí, se tiver mais gente ou menos gente, não vai contar. Com essas matrizes dinâmicas, agora a gente pode informar um intervalo dinâmico também. Como é que você faz? Você clica na célula aqui, tá o um intervalo, você coloca assim, ó, um hashtag, e aí tá vendo que ele já selecionou pra você todo Filha o intervalo? Filha da De puta. forma automática, tá? Eu chamo isso aqui de hashtag, porque eu sou um cara mais novo, né? Mas tem gente que chama da de velha, gravelha, né? Então, mas vamos lá, eu vou fechar parênteses aqui, ó, vou dar um enter, e olha lá, 14, não preciso. Se eu mudar aqui, ó, isso. qualquer nome, colocar aqui, sei lá, um Douglas, Douglas Oliveira, que não tem. Aumentou o espaço aqui. E aqui a fórmula, não precisa ficar mudando ela, fazendo desloque, que é aquele monte de coisa que já dá Fantástico. pra fazer, mas ficou mais fácil. A mesma forma, fazer uma validação. Ó, Posso clicar aqui em dados, validação de dados. Vou fazer uma lista aqui, ó. seleciona a fonte, clico só no primeiro nome. Rashitade. Hashtag. Ok. E a minha lista aqui, olha, é a lista completa de valores. E se você ali na lista tivesse colocado um classificar antes do único, ele já vem em ordem alfabética? Dá dá afab... Exatamente, ó. É só você vir aqui, você pode fazer inclusive aqui dentro. É só vir aqui na fórmula, jogar o classificar, porque eu estou puxando dela aqui dentro, né? Classificar, ficar. dou enter, e aí aqui já está em ordem alfabética, e aqui já vai estar tá classificado em ordem e alfabética. E aí você inseriu o nome na base, ali já pega Auto automático. Mágica. Vamos colocar uma Alan aqui, ó Alan Silva, ele vai ser o primeiro nome ali. Olha lá, Alan Silva é o primeiro nome, 16. Coisa eu cliquei aqui. linda de Deus. Legal, né? Deus. Então assim, essas funções, elas vieram para facilitar a vida, tem muito mais detalhes, cada função tem alguns argumentos opcionais que a gente não citou aqui, a aula vai ficar muito mais extensa também, mas é, é Também tem lacarine como você falou todas essas detalhadas. Tá, tudo detalhado lá, exemplo, tem mais exemplos do que esses que a gente mostrou aqui. Beleza? Beleza? Então é isso, moçada. Aqui encerramos mais uma participação mais do que especial do nosso querido E como você viu, junto com a Karine, né, eles fazem parte aí da Datab, aproveita, lógico, o espaço e faz o seu jabá, fala de livros curso. o que vocês estão pensando. Inclusive, inclusive eu não falei, né, mas é bom falar. Isso. A gente saiu a versão agora, a edição 2.0 do livro, que a gente tinha traz e não tá aqui, mas a gente tá Eu vou Pegar. É Eu aquele livro. lá, bota aí uma foto, Isso. Zerati. Olha lá, saiu a edição 2, 2.0, né? A edição 2, a segunda edição do livro de Excel até XFD, onde a gente fala dessas funções, né? onde a Karine fala dessas funções. Já colocou. Lá no livro, já tá nessa atualização. Apesar de ainda não estar tá disponível em todos os offices aí, em todos os Excel que todo mundo estiver usando, Excel ou Excel? Excel? Versões. <risos> Excel, Excel ou Excel, tá? Enquanto não tá em todas as versões aí do Excel, é, já tá lá no livro, você já pode ir estudando, aprendendo mais sobre elas para já aplicar aí. Tá, e se o povo quiser aprender de Power BI, que é onde vocês também estão dedicando. Tem o canal, vocês tem, têm curso. Tem o um canal, a gente tem um canal lá, nosso. Tanto o meu canal quanto o canal da Carinha, a gente está falando de Power BI lá. Tem cursos online lá no nosso site, datab.com.br. É só você entrar lá, ver nossos cursos, turmas presenciais que a gente tem aí, turmas em company, é só falar com a gente. Ba Brasil inteiro? Brasil aqui? inteiro. Se mandar a gente para Europa, para África, a gente vai também. Chamou, em company também dá, beleza, o seu amiguinho? Então tá é bom, isso é isso? Obrigadão pelo convite. E? Eu que agradeço. Um beijo pra vocês, um beijo nas meninas, um dos chute meninos. nos meninos. E não deixe de se inscrever no canal dos dois aí, no meu também, se você quiser. Se não, um abraço. Fala nisso, já tá com quantos inscritos no canal? Acho que bateu 15 essa semana, Rapaz, felizmente. daqui a pouco vai me passar, hein? Falta muito aí. <risos> ah, e um beijo também pra aquele filha da puta que fica falando que o Laender fala rápido. Obrigado. <risos>